Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quinta-feira, hoje, dia 4 de agosto de 2022. A partir de agora, o Nilson Araújo aqui na telinha da TV SB Notícias levando para você as principais informações da nossa cidade, do Brasil, do mundo, da nossa região metropolitana de Campinas. Obrigado, meu povo! Obrigado, minha gente! E você pode participar pelo nosso WhatsApp, reclamações, denúncias, flagrantes aí, fica à vontade, 997 824426 Esse é o zap zap do povo. Vai compartilhando aqui o nosso programa, interage aqui junto conosco e se inscreva né, no nosso canal. Clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Então vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha, faleceu ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste um policial civil aposentado, né? Faleceu aos 71 anos. tá aí a, a imagem Varinei Antônio da Silva. Policial que morava aqui na Vila Breda, em Santa Bárbara do Oeste, era casado com Terezinha Balancin da Silva, deixa os filhos Anderson, Daniela e Juliana. Tá? Então, nós tivemos aí né, o falecimento do despolicial civil aposentado, o Varinei, né? Agora ele será cremado nesta quinta-feira, lá em Piracicaba, às duas horas da tarde. Uma notícia também lamentável, todos é, praticamente o conhecia, faleceu também ontem, né? Ele estava fazendo um tratamento é, de câncer e ontem veio a falecer o comandante Donizete. Estão lembrados? Donizete da, da Guarda Civil, da, da, perdão, da Guarda Mirim, aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Morreu ontem pela manhã, 61 anos, novo, né, de tudo. E casada aí com a dona Maria Marlene, né, dona Maria Marlene, conhecida também. Velório teve ontem início às sete da noite e o sepultamento ocorrendo agora nesse momento, às 10 horas da manhã, lá no cemitério da Paz. Donizete, como eu disse, lutava contra um câncer. Ele se dedicou 17 anos a serviço da Guarda Mirim de Santa Bárbara do Oeste no período de 1990 a 2007, onde ajudou milhares de adolescentes a ingressarem no mercado de trabalho. Foi comandante né, dos guardinhas, como era conhecido ali pelos adolescentes, em desfiles cívicos do 7 de setembro. Participou da política social, lutando em prol de melhores condições para adolescentes e trabalhou muito na formação e na base de adolescentes aqui da cidade. A Guarda Mirim, em sua é, página no Facebook, é, lamentou a perda de Donizete, né? Lamentável, triste, né? É, novo, por sinal, Donizete, né? Eu nem, nem pensava que ele tinha só isso de idade, né? E só que ele estava lutando aí contra esse câncer há bastante tempo. E nos deixou. os Nossos sentimentos também aqui em nome. Do grupo da TV SB Notícias. Olha, já começou, viu? Já começou o bazar do jeans da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Santa Bárbara do Oeste. Isso mesmo, atenção, atenção, hein? Olha aí, aonde vai ser Nilson Araújo? Na própria sede da Rede Feminina. É o bazar do jeans alusivo do Dia dos Pais. A venda: mais de 400 calças jeans novas doadas pela Canatiba. São peças masculinas e femininas do tamanho 34 ou 42. O bazar funcionará das 10 da manhã até as 16 horas. Será nesta quinta e amanhã sexta-feira. Tá? Na rua Santa Cruz. Olha, olha o endereço: ó. 420 Vila Pires, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Tá bom? Então tá aí é o bazar do jeans. Peças boas, em excelente estado para você, tá certo? Então tá aí. Bom, por hoje é só, tá bom, gente? Por hoje é só para você. Uma ótima quinta-feira, amanhã, sexta-feira, hein? Coisa boa! Tem denúncias, problemas aí no seu bairro, na sua rua? Entre em contato pelo nosso WhatsApp, 997-824426. É você interagindo, é você indicando a reportagem aqui para nossa equipe. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Até amanhã.